Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo a música Eu Escolho Deus, do cantor Thales Roberto. Beleza? Música simples de tocar, tá? É, lembrando aí também que antes da gente ir para o tutorial, não esqueça né, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixe seu like aí também, tá bom? E lembre, a cifra está na descrição, link do curso para ser meu aluno aí na descrição também, beleza? Bom, vamos lá! É uma música eu não sei cantar, tá? É, mas eu vou passando aqui para vocês aqui, poucos acordes, tá? Ó, sol, Dó, Lá menor. Em algum momento aqui vai entrar um Ré, tá? E um Sol com Si. Não vai passar disso aqui, tá bom? É, vamos lá, não tem introdução, já começa direto. Então já vai começar direto no Sol aqui, ó. Tá? E eu vou falando a letra, tocando os acordes pra você ir se localizando, tá? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Dó, tá vendo? Então foi Sol, Dó. Lá menor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Depois Dó maior. E andar do seu lado. Volta pro Sol. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Dó. É, cadê? Eu sou o povo exclusivo, você. Lá menor. Sou o povo abençoado. Dó. Se vivo, obediente. Sol. Beleza? Eu vou passar aqui simplificado. Depois eu mostro um pouco mais complicado a outra parte, que é essa parte que vem agora. Dó maior. Mas todo dia, né? Cai o Dó primeiro, né? Mas todo dia o pecado vem. Aí um Ré. Me chama, Dó. Todo dia as propostas vêm, Ré. E me chama, Dó. É, todo, dia as tentas, todo dia vem as tentações, Ré. Me chamam, Dó. Todo dia o pecado vem, Ré. E aí daqui vai para o escolho Deus, que vai ser. Eu escolho Deus, Sol. Eu escolho ser amigo de Deus, Dó. Eu escolho Cristo todo dia, Lá menor, tá? Deixa eu ver a letra, já morri pra minha vida, agora vivo. Aí vem um Dó aqui, a vida de Deus. E aí, repete, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Tranquilo? É e eu vou passar aqui uma ideia, tá? Primeiro de um ritmo para vocês tentarem tocar aí, vai que você toca sozinho no piano isso aqui, né? Na igreja ou você quer tocar em casa, tudo mais, tá? Então, ó. mais uma vez. é meio ruim contar e tocar, né? Tá mais uma vez devagar? Beleza. Fazendo ela vai dar certo, assim. Eu, eu não te chamar de A patifaria beleza? Então, pegar aqui, tá? Esse ritmo você pode segurar ele o tempo todo, tá? Agora, antes que eu comece a desandar o tutorial, vamos lá, ó. Eu vou repassando os acordes aqui, que eu quero chegar naquela parte mais tudo de o pecado, vem que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Então, ó, Senhor. Não sei cantar, eu vou fazer tarará, tá? beleza também se quiser fazer com pulsação também dá beleza não sei essa melodia de jeito nenhum gente agora ó é aqui é um Dó com sétima maior, tá? Ele pode ser feito assim, tá? Ó, que aí anteriormente falei Dó, né? E Ré. Mas aí tem, dá pra fazer aqui, ó. Tá? Ou aqui, ou aqui, tá? Então, ó. Mas todo dia o pecado vem. Tá? Acho que era. É, acho que é isso aqui mesmo. Tá? É um... Um ré com sexta com décima primeira, tá? E aqui é um dó com sétima maior, tá? Aí, ó, você pode tocar ele aqui, sabe? tá? Aí você pode fazer, ó. É, tá. é, parará, nesse dedilhado aqui, ó. Beleza? Então, ó. Mas todo dia o pecado vem. Me chama. Nessa ideia Tá? Eu vou passar pra vocês ó. Então, sobre o Dó Com sétima maior aqui, ó Tá, ó ba, ba, ba, ba, E segura, tá? Agora sobre o Ré aqui, ó Devagarzinho, ó Mais devagar Ok? Não é difícil, não, tá? Só treinar de novo, ó. Beleza? Então vamos de novo, ó, pro Dó. Todo dia. Tá vendo? Beleza? Então. Todo dia o pecado vem. Me chama. Não sei a lei eu acho que já até passei da, da quantidade né? Beleza? Aí vai pro Escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo, a vida de Deus. Agora só segurando o acorde. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. É... Cadê? Eu escolho, me perdi, eu escolho Cristo todo dia. É... Já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Beleza? Até aqui. Aí quando entra a banda dá uma mudadinha nas coisas, tá? Vou mostrar para vocês agora. Quando entra a banda, o que que vai acontecer? Vai entrar aqui, ó. Senhor, eu nasci para te chamar. Entra um sol com um sim em alguns momentos aqui, tá vendo? De Deus, tá? Então, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, tá? Se fosse no ritmo, né? Senhor É só um, um repouso no acorde, tá? Ó, vou fazer mais uma vez, ó Tá vendo? Aí vem pra cá, né? tem que tinha o sol com si, né? Tá vendo? Só não tinha um sol com si aqui de dó pra lá menor, tá? Então vai ficar aqui, eu vou tocar devagarzinho pra você, ó Senhor Senhor eu nasci pra te chamar Agora é de amor, né? De amor Eu nasci pra te chamar de pai Agora, ó E andar do seu lado Gente, música super simples, hein? Senhor Desde o ventre da minha Tá vendo? Sol com o Si aqui Mãe, Dó Eu sou povo exclusivo seu Agora, Sol com o Si Eu sou Abençoado, se viva obediente. Beleza? Aí daqui pra frente vai ter lá o. Mas todo dia o pecado vem. E me chama. Todo dia as propostas vêm. E me chama. Todo dia vêm as tentações me chama todo dia o pecado vem beleza? aí agora a gente vai poder usar a mesma ideia do sol com si como acorde de passagem tá? é, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo sol com si aqui, tá vendo? de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida, agora vivo a vida de tá vendo? mas eu escolho Deus. aí tem uma parada que o baixo faz, que é eu escolho ser amigo de Deus, tá vendo? vou passar para vocês, mas eu escolho Deus. aí faz ó. eu escolho ser amigo de, tá vendo? Deus, de novo, devagar, ó. eu escolho Deus, ó, eu escolho ser amigo fazer cantando aqui mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus vai ficar aqui, tá? Então vamos lá eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus beleza? Tranquilo eu escolho Cristo todo dia já morri a minha vida para minha vida, agora vivo a vida de Deus eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus, tá? eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. Tem que olhar a letra, gente. Que eu não sei cantar essa música. Agora vivo a vida de Deus, tá? Gente, é uma música bem tranquila, tá? Se você quiser usar a piano e pede dá pra usar, Não precisa nem dedilhar tanto. Se você quiser fazer dedilhado, você pode fazer sim. Eu nasci pra te chamar. Aqui, ó, no dedilhado simples vai, ó. Tá vendo? Aquela parte do pecado que eu fiz aqui, ó. Se você achar difícil, você pode tocar aqui, ó. Mas todo dia o pecado. Ah, aqui cai no dó, né? Mas todo dia o pecado. Vem, pode tocar dó e ré. Vai dar certo, ó. Me chama. Tá vendo? Com dedilhado mais simples. Vocês conseguem resolver essa música aqui, tá? E qualquer iniciante consegue tocar ela, gente, tá? Ó, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho. Vou usar mais uns três minutinhos aqui e vou passar ela tocando de forma simples, tá? Sem usar... Beleza? Deixa eu voltar a letra aqui. Vamos lá, de forma bem simples para você que é iniciante, ó. Vou segurar o acorde, tá? E depois eu vou fazer o dedilhado, ó Senhor. Eu nasci pra te chamar de Deus. Vamos gravando. Tarararara, Beleza? Paparará, para beleza. Agora aquela parte do de o pecado vem ó. Tá vendo? Fica bem fácil de tocar tara, Escolho Deus, tararará, tararará, tararará, tararará, beleza? Até aqui, vamos dedilhar, ó, aquele dedilhado bem simples aqui, ó, beleza? Vamos lá, tararará. tá vendo? Suave, suave para você que é iniciante, tranquilo de tocar, tá? Ah, William, eu quero tocar um negócio mais arranjado, gente arranjado só para quem tá no curso lá, que agora com as avaliações lá o chicote tá estralando no ombro do povo <risos> você quer ser cobrado de estudar? Quer ter um professor pegando no teu pé? Então, é o que eu tô fazendo lá no curso lá, viu? Então, quem é aluno do curso que tá vendo esse vídeo aqui vai poder comentar aí abaixo, aí e dizer aí como é que tá o nível de avaliação lá dentro do curso. O pessoal tá tendo que tocar de verdade, tá? Pra poder avançar nos grupos. Eu fiz uns grupos por módulo, por nível e tudo mais. E o pessoal tá tendo que ralar para poder avançar nesses grupos, tá? Então dá pra fazer, né? Com os leaks e tudo mais, né? Tardarão, parará, parará, parará, parará, parará, dá para fazer aqui ó tá vendo então assim você quer conteúdo para estudar entendeu? em sequência, bonitinho, tudo mais, você quer suporte, você quer ser avaliado, saber se seus exercícios estão sendo executados corretamente, clica abaixo aqui, vem ser meu aluno, tá bom? Então, eu passo praticamente, os últimos dias ainda mais, agora que a gente começou com as avaliações, meu, é o dia todo vendo aluno mandando vídeo de exercício, corrigindo, dizendo se está certo, se está errado, o que, é que tem que melhorar, entendeu? Se você está precisando desse tipo de conteúdo, não só conteúdo, de suporte, entra no link abaixo, tá? Vem ser meu aluno, que você vai ter acesso a isso, tá bom? E também aí na descrição tem aí a apostila com os louvores cifrados aí, né? 125 louvores cifrados para você baixar de graça, tá bom, gente? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau!